E aí, mano, como é que você tá? Você tá tranquilo? Desculpa, tá falando baixo, mas agora, pra você ter uma ideia, ó, hoje é dia 20... 24, mano, agora são... Mano, são duas e 15 da manhã. Eu tô fazendo um vídeo. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouco eu vou trampar, tá? Hoje é sexta-feira, viado. Eu tô essa hora acordado. E aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo, mano. Eu vou gravar alguma coisa. Porque era pra mim ter postado um vídeo essa semana. E eu não postei. Por mano porque é o seguinte a minha mina também vai começar a fazer vídeo de maquiagem né Ó. ali é onde ela vai fazer o, o vídeo dela tá e aqui é onde eu gravo só que é o seguinte mano hoje ela postou um bagulho no face que deu meio que uma bombada então ela falou assim eu preciso fazer um vídeo Pras meninas no que Pediu pra mim fazer Ensina num bagulho, aí eu, beleza Eu só isso, eu falei de boa, faz lá o vídeo Só que Ela fez, né, mano A questão é que Ela Amanhã, ela vai pra igreja, tá ligado E ela vai trabalhar na escala Da igreja Não vai dar, mano, porque eu tenho meu filho O Zé Ruelinha. pra quem não conhece o Enzo Então Eu olho ele, maluco eu olho ele amanhã e amanhã eu, provavelmente eu não vou conseguir fazer outro vídeo. Então eu tô passando esse informativo pra você. Porque tem um moleque novo aqui que veio lá do Insta. que tá me seguindo agora aqui no Facebook, no YouTube, no Facebook, ó. No YouTube, tá ligado? Então é isso aí, mano. Então você que veio aí do Insta, valeu, tamo junto, molecada. Mano, espera aí que vai chegar conteúdo legal. Tenha paciência, peço só um pouquinho de, de paciência pra vocês aí. Que não conhece o canal, porque eu ainda tô me ajeitando Tá um pouquinho embaçado Mas é assim mesmo, mano, é a vida Tá ligado? Vou ver se eu trago algumas outras coisas A não ser gameplay, beleza? E, mano, é isso é, Eu vou dar, ainda tô dando uma geral aqui Ainda tá muito feio Tá ligado? Tá muito, muito bagunçado. Eu tenho a parte onde eu gravo atrás. Ela tem esse guarda-roupa. Em cima do guarda-roupa tá essas tranqueiras. Tá ligado, moleque? E essas tranqueiras eu preciso tirar. Pra você também dera ela eu ter tirado hoje ela e colocado em outro lugar. Mas não deu. Beleza? Espera até sábado ou domingo. Eu vou postar alguma coisa. E aí você já vai estar tá por dentro de tudo aí que vai estar tá passando. Tranquilo? Então, mano, faz favor. Dá aquele likezinho, se inscreve, compartilha o vídeo Tamo junto Me ajuda a chegar em 300 subs aí Estamos hoje em 285 Ou 287 Então vamos lá mano, conto com você Você é o cara Valeu maluco Fui <música>